Cavalheiros aqui, eu me digo, e apertei o botão de gravar Na hora que ficou de noite, impressionante, estamos jogando Infernax Vídeo passado a gente foi atrás de um monte de coisa, né? E pegou muito pouco, não lembro de nada, acabei de fazer, mas não lembro Pegou um upgrade pro Jubileu, um dinheirinho aí e só vamos Porque a gente vai ali pelo outro lado, né? Tentar E... e... Vamos atrás de armadura para poder ir o outro dungeon Olha o tamanho disso, velho Aí vai ser mais complicado, hein? Eu ainda vou ter que voltar ali para poder recuperar minha vida, que nem a Paula. Vou, vou chegar neste peligro deste lugar ali. Voltando vida. Quando eu estiver no topo do pulo... Uh, muito preciso, muito preciso. Conseguimos, bora lá. Entrada do dungeon. Bem, do calabouço, bem escondido. É um calabouço secreto, não é um dos principais que você precisa. Tem muita coisa, show que você nem precisa ir atrás, né? Eu tô mostrando muito segredo aí. É o Palácio Submerso. Bora lá. Vamos preparar para o tal do Palácio Submerso. Hum, eu achei que... eu achei que não tinha nem como fazer nada pra cá. ó. que eu agora? Interessante esse tal desse Palácio Submerso. Que a gente já ia ficar perdido no começo. Esse cara ali, não é bom caçar brilho com ele ainda não. O motivo para tá matando o cara tá aí, justamente agora que eu estou jogando para o lado do bem. Tentando fazer o bem né, porque as criaturas tem que morrer na mão do, do cara que é do bem. bicho feio esse cara? Sai daqui! Olha lá, negócio sorrindo E solta a espada, velho. Vai volta, boa. O cara aprendeu uma coisa mais ou menos assim né, vou jogar a ela Volta vamos aqui por baixo primeiro, sabe com aquele pulo, pulo canalha, porque a chave tá ali ó, ah não é só ir lá e pegar, vamos ter que dar uma volta enorme. fica que aquele pulir ia dar certo não, velho. até ver, né? Aqui embaixo é água. Opa! Acho que eu parar aí por cima. Não, não gosto de spin, não, mas... vai bora aqui por cima, que plataforma e água é pior. Oh, não! Vê só que lindo, hein? Vê só que... Eu, cara, acho que a plataforma era bem mais fácil, né? Deixa eu ver, é, né? Você né? só vai se abaixando e espera os espinhos. Eram muitas plataformas, é. Eu não gosto de água não, velho. Na boa. E agora vou me forçar. Não, deixa eu ir. O bichinho voltou. Ele vai demorar pra voltar, então, bora. Sem medo aqui, rapaz. Sem medo aqui, rapaz. Sem medo aqui, rapaz. É só água. É só água que se você cair, você morre. Uou, mandei bem olha lá. Nem parece difícil, hein? Depois do cara ter morrido um bocado em cada buraco desse aí, hein? também é difícil quando então, depois do cara até decorado. Escudo aqui que esse cafajeste tá em cima. Sei que truco sujo ele vai mandar para mim. Ou quando você tá usando o carregado não tem como usar o outro. Que o cara dá atrás daquela chave véio. é bem ali, hein? O cara diz, é, pô, dá pra pegar, é só chão. O cara quebrou o tanto de coisa que o cara quebra na macetada, é mãe do tamanho do mundo, não quebra um chãozinho, velho, de um tal, de, um, de, um, de, um, de, um, de um santuário. Olha lá, até rachar do chão, tá? Ima imagine cair aí, <risos> sem ter pegar chave. Uou, o cara tem uma graninha, hein? Eu vejo essa moeda grande e eu, eu imagino na minha cabeça que é um dinheirão da porra. E aí o cara pega 13 conto. É muito, né? Mas E agora? Já cai ali pra... Pela esquerda, porque se tiver só algo aqui de baixo... Ainda bem que o chão. Confiar não, rapaz. Joga é meio canalha, às vezes. Não mata sem motivo, não. Acho que é o cara que morre por burrice e diz que, que não tem motivo, né? Não sei, vamos ver aqui. A nossa chave. Vai entrar no banheiro da mulher? Peraí. aí hora que eu vi notar o jeito que você coloca a chave, essa abertura da chave, parece aquele símbolo de banheiro de mulher, velho. Nada a ver. Temos aqui um cão. Tá com o tempo que a gente viu o porta do cão? Mas tem cor pra todo lado. O medo do cara, bora enfrentar o cão aqui sem medo, apó. Agora é vez! Esse aí é feizinho, hein? É o, o bichinho do bichinho do bichinho. E esse bichinho, filho. Ei, isso é roubo, né, velho? Eu tenho umas ferramentas pra desviar, mas... Eu não tenho uma inteligência, infelizmente. O Chapu ele só é vulnerável quando ele tá com, esses, com essas tripas pra fora, ele me lembra muito o Omega Head, velho, do x Men. Tudo que, tudo que solta aí coisa da mão desse jeito aí lembrou do Omega Head. Safado, eu vou ficar com o ataque carregado. o pior que é, é meio chato que você tá carregando ataque, você não pode usar outra coisa. Ei, não brinque. Deixa uma cura aqui no máximo. Oh yeah! Mais um cão desgraçado. Yeah. Mal banido, ou banimento aí. A macetada na cara explodiu o bicho. Isso não foi banimento, não. Isso foi um lixamento. Meu Deus do céu, o bicho tá todo desgraçado. Oh yeah! Opa, conquista errada. A armadura tem armadura final, conquista raro. quantos pegaram? Só pra eu saber da raridade, se é raro mesmo. Oh yeah! Uh, ficando de noite a cada 0,5 segundos. Pegamos a armadura final, ali tá... Tá no jeitinho. Falta a massa final agora, a massa final é um segredozinho miserável, velho. Vocês zeram o jogo 10 vezes pra descobrir onde é que pega. E a gente não vai fazer isso agora, não. Vamos atrás de... O que Eu peguei a massa final. Peguei a armadura final pra aguentar a porrada. Não gastei nenhuma das poções ainda, né? Ainda bem. A gente já tem um encantamento pra ressuscitar aquele primeiro chefe de novo. Mas, né? Eu não sei se é interessante caçar briga com ele agora. Eu digo que é, né? Deixa eu pensar direitinho. O que tem mais? Cadê a missão? Vou tentar fazer essas duas ainda. Olha lá, o retorno de Paimon e sonhos do submundo. Bora pro sonho do submundo primeiro. Esse lado de errado. O pior é que Paimon é mais fácil. Assim. Tem três chefes pra enfrentar, velho. Pensando onde é que é. Eu quero que fique de dia. O animal. Gastei a mana. Gastei a mana da viagem. E aí, como é que eu recupero? Toma no banho, vamos lá. Aí agora a gente vai bem para cá, para a costa de Upeo. Então, Ó, vamos que vamos. Aí tem os restos do bicho, mas tem outra coisa para enfrentar ainda. A gente vem bem aqui no começo, tem uma cabana abandonada, não está abandonada. Aqui é o começo do jogo mesmo. Do mapa, no caso. <risos> Velho Eremite. Nós queremos que queime todos os vilarejos. Pagaremos uma bela quantia por isso. Nunca! Uma bela quantia? Nunca! <risos> Seu lixo, sinta nossa ira. Ele teleporta você lá para o cão, um diabo deluguei esse aqui. Deixar a magia no jeito de ativar, que aqui é briga, mais um chefe secreto aí. Esquisito esse bicho, sem nem do que eu chamo ele. E vamos, vamos ativar o jubileu e deixar na cura. Poxa jubileu, mata! Agora são dois, é o Jubileu, Jubileia. Outro oh, são muito fortes, cara! Já mataram uma das mãos dele. Caceta, tá dando é pena. O p do Jubileu é bom pra caceta, velho. Ei, deixa eu matar o bicho, cara, assim não tem graça. <risos> o homem do chefe, cara. E não um pássaro de cima de mim! eu cara, quero... não, deixa eu ter que matar a mão pra eu ganhar experiência. Não, o Jubileu matou o chefe, cara. Jubileu em Jubileia. Caceta, eu não tive nem a chance de matar a mão dele, que é a mão dele. Dá, dá experiência. Eu não fiz nada. Olha lá os heróis aí. Oh, cara, que apelação. Missão cumprida, mate o monstro. Ninguém deu essa missão, né? O cara vem aqui vem atrás então, Ô, oh, delícia. Dividir com Jubileu, que gosta de, de coisas brilhantes, ele vai atrás de moedinha, né? Mas, rapaz, vamos ver se ele é bom nessa outra luta agora, né? Vai que precisar. Vamos atrás aí do lugarzinho. Esqueleto Fuller, ele quase me mata, né, seu porcarinho. ali passei direto, não. Vamos recuperar o um negócio aqui, vamos deixar no jeitinho. Será que estou pronto para enfrentar Paimon mais uma vez? Sim. Estou pronto, hora de dar um fim nisso. Seus dias de destruição chegaram ao fim. Ressurja Paimon e me enfrente. Surecturus malum inimigo. Você lembra do primeiro chefe, bicho? Ele voltou full power. O zesto dele aí é em outra dimensão. Pra acabar com o mal de verdade. Agora sim, né? Vou ver a diferença. Eu quero ver se ele, se, se ele encara o Julio. Me encarar é fácil. Eu quero ver se ele encara a dupla da pesada. Aí vou lá bater nele. E pega. O chefe é chato pra bater quando ele tá em cima porque não tem nem como, hein? Inimigozinho aí, Eu jubileu não deixa nada pro cara. Velho, Jubileu Gameplays. O mané jogar, cara. Pô, né? Vai lá, desgraça, mas o bicho é muito forte mesmo. Cara, olha o jubileu sarrando ele aí sem fazer dano algum. <risos> a bunda não né? <risos> tem que ser no a barriga. Opa! Acabou o Jubileu! Acabou o Jubileu! Acabou a mana pra chamar o Jubileu! Vou deixar na magia aqui. Depois que eu me curar, eu chamo o Jubileu e, soltar, ou, ou, e tomo um poten de mana. Que bicho covarde Aquela armadura lá né Eu já falei que esse escudo ele reforça a, a da defesa Por isso que eu sempre uso na batalha, ele não defende nada, não. Só, os... só o dano que você toma que diminui né Aí eu tô com a melhor armadura do jogo, mas a magia, né, de, de upgrade de escudo por isso que eu não tô tomando tanto dano dele. Eu não vou nem chamar Jubileu, eu vou achar ele tá ali. Acabar com a raça desse miserável. parado de se acovardar, é claro. Oh yeah! Foi bonito isso aí, hein? Olha lá. Chuva de tripa como sempre. É rara também, 7% derrota é e paimon novamente, Não voltar lá para a moça dizer que a gente terminou de matar o bicho, hein? Tava os restos ali agora não tá mais, Vamos voltando para a moça de arcos Finalmente, a justiça foi feita. Obrigado, meu senhor. Tome, pegue isto. É pouco, mas é de coração. Pô, fica até sem jeito. Mas se for pouco... <risos> 3 uma mano, é pouco? O dinheiro é mapa. Vamos gastar isso aí no puteiro. Cadê? Vamos, Vamos lá pro. Vamos lá para Sky e comprar a vida que tá faltando daqui, né? Eu acho que acabou até o que comprar, acho que o resto do dinheiro é todo pra mãe. Um dia isso, ladrãozinho. A vida mais cara do jogo, eu acho. 600 conto, velho. Não usei as poção ainda, mas eu vou precisar comprar as poção, não tem onda. Vamos lá. De novo. Pessoa andar de pé estudo sem saber né, que o velho lá dava essa magia de teleporte. Mas o cara ainda manda muito de pé, sentindo falta de um cavalo. Tô dando um pouca experiência pra pegar o máximo, né? Eita, tá Pega pelo menos o, o, o máximo da força pra entrar o próximo chefe. Era pra eu ter tomado porrada, velho, o animal. Lembrei que esse bichinho tem, manda pra essa direção aí. Vamos quatro, mas nada boa, já que a gente tá cheio de grana. Falta aqui alguma cura. Vamos, um Gorote. Botar aqui um trovão, outro Gorote. Acabou essa poção, bora comprar aqui. Uns quatro da melhor que tem. É o tal do Elixir. Uma vai pro bolso do carinha que pediu na quest, né? que a gente vai fazer agora. Né? Por isso que eu vim aqui atrás desse desse negócio. Os melhores shopping do jogo fica num lugar que não tem nenhum do cara comprar, né, velho? Com o sacrifício que é pra vir aqui. Acho que essa daí é uma cigana, né? Usando vermelha aí, tem da, tem da melhor poção. Eu tome cuidado me cuidando. Não, rapaz, ótimo. Veja que tem o um elixir. Está preparado para viajar à terra dos sonhos? Eu, no Pera aí, só um pouquinho eu entendo. Minha vez, quando estiver preparado, pronto. Tem as poções aí, botar tá bem pouquinho experiência para poder pegar o próximo nível de, de força, né? Deixa eu bater em alguém. Como tá lá, 10 mil já dá. Pegar a melhor força que tem para lutar com o chefe. A defesa não melhora mais que isso, mas o ataque ainda vai ter como melhorar duas vezes. Lá, vamos pegar o poder nível 7, está no máximo. E agora, bora lá. Feche seus olhos e relaxe, você entrará em meus sonhos quando cair no sono. Pô, que tá dando soninho. E com que é que esse cara tá sonhando, velho? Deixa eu logo o jubileu. É esquisitão, hein? Vamos purificar o sonho. Bora lá. O jubilé é muito caro, velho. É bom, mas. Vou acabar com esses carropotem. Se você não tem projeto, como eu falei, né? Acabar usando o Ruby Lee. Trazendo... Trazendo o Moedon, né, rapaz? Que coisa boa. Deixar nada pra trás. de olho, o carrapato, o negócio feio, agora, até no sonho do cara ter isso aí, é muita putaria, né, velho, isso é uma fácil ele tá tendo meu pesadelo, escorre te baixando com o spin aí, que tem em todo canto, aí é demais. que tem vantagem no cara batendo por baixo aí só falta teleporto tentar mais não. Sentindo que faltaria uma poção ali, eu lembrei. É uma poção que você usa pra poder chegar aqui, né? Pronto. Dei um golinho ali. Vamos embora. Vamos embora lutar com mais um cão. A cara verde voando assim parece aquele bicho lá, né? Do, daquele jogo de nave. Where did you learn to fly? Aí de repente aparece o resto do corpo. Eu acho que é justamente uma referência a isso, velho. Pequeno jubileu. Sem dó. Eu já volto e vai escudo. Vou tomar um porra do outro. O bilhão me abandonou! Oh! A força no máximo não vai ter nem graça. ó, estratégia muito boa. Força no máximo e melhor armadura. Escudo. Um upgrade. Chapuleta à vontade. Teve graça, teve nada. Era pra ter vindo aqui já faz tempo. É, Bem na minha cara eu tava de boca aberta mal banido eu não fui um banimento não meu filho foi esculacho. Voltamos do sonho volta todo melado gota conquista a área purifica a terra dos sonhos mano é terra dos sonhos mano é de um pesadelo ali negócio feio da porra. Muito obrigado, senhor. Agora, finalmente, posso descansar de verdade. Por favor, fique com essas peças de ouro. É o mínimo. Ah, nem preciso mais de dinheiro, velho. Mas deixa eu ver se é muito. Pezentão. É, é demais, até. Vamos ver o que dá pra fazer ainda. Faltou um dungeon, né? Não Acabar não fazendo muito bem. Porque se fizer bem demais, aí, né? Sem spoiler, sem spoiler. Vamos lá, já dá pra... Pra gente fazer os, dois, os últimos dungeons, já. O que tá acontecendo que o dia tão passando tão ligeiro assim, velho? Né? Noite, noite, tome noite, tome noite. Acho que é meio negócio de estar tá usando magia bem na frente de um cão. Vamos lá, vamos lá, atrás do... Eu vou deixar só aqui em Sol, Porque eu vou encerrar o vídeo agora, cavaleiros. A gente vai atrás do último dungeon agora, do último calabouço, né? Já tem a maioria das coisas no, no meio do caminho com Poção da boa, porque o caminho do dungeon é pra lá. E é isso aí, obrigado por assistirem, me desculpem a vergonha alheia, esse foi o... Fulguragem do mendigo. E eu digo... e